Voltamos. Oi, gente, sei que todo mundo voltou. Antes da gente abrir aqui toda uma roda, eu vou compartilhar algumas informações. É, que, na verdade, eu acho que eu, a gente acaba né, é, acumulando uma bagagem né, entre nossas organizações. Eu vi isso, eu estava acompanhando vocês. Né? Tem gente que tem experiências super positivas com a imprensa, até virar amizade. Gente falou bem da TV Globo, gente que reclamou da Globo. É, gente que é, falou da importância das mídias comunitárias para dar o, o equilíbrio né? e para garantir que eles tendem a fazer matérias mais completas. Né? É, pessoas que falaram... Deixa eu falar aqui mais algumas questões. É, que é, Enfim, teve algumas falas aqui de, de como é importante se preparar. Né? A gente vai falar muito sobre isso daqui a uns minutinhos como se preparar para aproveitar ao máximo esse contato com a imprensa, até para essas coisas ruins não acontecerem. Tem gente que falou da exposição da imagem de menores, tem gente que falou de mídia que vem, faz cobertura, é, que a comunidade toda se organizou por, por um dia inteiro e aí nunca mandaram a matéria. Então, assim são várias questões de denúncia e várias pessoas super satisfeitas também com a visibilidade que gerou recursos, que gerou divulgação, proteção, pode vir também, dependendo da situação, da liderança, através de uma visibilidade mais ampla, né? Então, são muitas questões aí. É, eu queria rapidinho compartilhar com vocês, né? Tem algumas pessoas aqui que conhecem a Concate só dos últimos dois ou três anos, né? É, eu não vou entrar em todos esses detalhes hoje, mas como a gente tem 22 anos de atuação, né? E ficamos os primeiros 10, assim, bem, enfim, quem lembra dessa época, é, a gente tinha um centro na, na região portuária de troca entre lideranças locais e usava computadores para fazer oficinas e tal. E aí a gente estava num caminho, não, não era um caminho de visibilidade, a Concate não trabalhava com comunicação. E aí o que O que aconteceu? As comunidades que a gente conhecia como superpotentes, né? algumas aqui, o Bizerra, por exemplo, da Asa Branca, comunidade que a gente conhece desde 2000, é, a gente viu essas comunidades, algumas delas, sofrendo ameaça no início e depois, de fato, as remoções, como o caso da Vila Autódromo, que a gente foi conhecer nesse processo, desse momento. A CONCAT se transformou por conta disso, porque a gente trabalhava soluções locais com as lideranças da, da rede não a rede de favela sustentável, mas a rede da organização geral. E aí, de repente, essas comunidades que a gente sabia que tinham, eram fontes de soluções, estavam sofrendo é, ameaças de remoção e algumas se concretizaram. Né? E aí a gente percebeu a importância da narrativa, porque era a narrativa que era utilizada, a narrativa estigmatizante que favela só é problema, que era usada como justificativa do Estado, seja para remoção, seja para pacificação, seja para qualquer, repressão, qualquer que seja, seja até para negligência. Né? Ah, eles são ilegais, é, tem ocupação ilegal, não tem direito. É, é, esses argumentos todos baseados num estigma histórico. Então, a gente percebeu, gente, a narrativa, sem trabalhar a narrativa, não tem condição de desenvolver plenamente. A gente vê comunidades muito desenvolvidas sofrendo ameaça. Então, aí a Concate trabalhou, mudou né, o nosso foco, e durante aquele peru, período para olímpico, a gente focou só nisso, basicamente. A gente montou o rio Watch, que é o nosso site de notícias, e nesse período a gente ficou só nisso. Até porque a gente sabia que a prefeitura estava muito preocupada com essa, a sua imagem, principalmente no exterior. Então, a gente percebeu o potencial como a Concate, uma organização que tem facilidade com o inglês, é, a gente viu o potencial de trabalhar essa imagem lá fora e fazer um boomerang né é, a prefeitura ali se ligar por conta das vozes estarem chegando é, no mundo então eu vou mostrar algumas imagens rapidinho aqui para vocês aí, só desse de algumas coisas que a gente produziu que podem ser interessantes né, para esse insumo para a gente conversar é, logo em seguida é, então em 2000 é, do período 2008 para 2016 a gente pode ignorar os dados se quiser tá tá aqui para quem quiser e eu vou pedir para a equipe postar o link dessa apresentação tá para vocês verem quem quiser depois mas a gente fez é, através de voluntários tá é, de internacionais a gente fez um, um a gente fez uma pesquisa em oito jornais internacionais toda matéria onde eles falavam de favela, de 2008 a 2016, então toda a matéria onde a mídia internacional, esses oito grandes veículos falassem a palavra favela, a gente tinha um voluntário que leu e aí documentou o, algumas questões sobre essa matéria. Então a gente consegue ver, por exemplo, que isso aumentou muito a cobertura de um ano para o outro, vocês estão vendo isso na imagem ali de baixo à direita, a gente consegue ver que o jornal que mais cobriu é o Guardian, inclusive aquele que o Dom Phillips, que faleceu agora, ele era, ele era jornalista. É, a gente consegue ver que, olha só que interessante, né? só 27% colocaram a favela como assunto principal. É, 27% também foi secundário e 46% só mencionaram uma vez. É tipo, a favela está na matéria como uma uma coisa ali no fundo. né? Mas, se você for ver isso com o tempo, é, foi, foi virando um assunto principal. A, na verdade, foi tudo ampliando de um ano para o outro, porque teve cada vez mais matérias. Né? Especificidade, isso é uma outra questão. Gente, 42% das matérias falaram favela em geral, nem dava nome. Falava assim, nas favelas, como se fosse tudo a mesma coisa. Né? 49% nomearam as favelas. E aí, você vê, por ordem ali em cima à direita, as que foram mais mencionadas, é, menos mencionadas e as mais mencionadas. Tá? É, Rocinha foi a mais mencionada, seguido pelo alemão e Maré, depois Cidade de Deus, por exemplo. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada nisso, nesse material. É, outra coisa que a gente viu, isso é, é a imprensa internacional, tá, gente? Obviamente, nacional é diferente. Mas uma coisa que a gente reparou é que a nacional começou a seguir a internacional, porque quando começou a trabalhar, a mexer na imagem da favela lá fora, isso obrigou um pouco a imprensa local a, se olhar, a olhar de outra forma. É óbvio que são questões diferentes, mas teve um pouco esse impacto, a gente conseguiu visualizar isso. É, enfim, isso vai mostrando, por exemplo, em 2014 a Rocinha estava no auge, era a época, infelizmente, da perda do amarillo, de 2013 para 2014. Aí, Vila Autódromo, vocês estão vendo, apesar de uma comunidade muito menor do que as outras, por conta da visibilidade gerada nas remoções, ela acompanhou as outras quatro com maior menção, que era Maré, Alemão, Rocinha e Cidade de Deus. É, se for ver a zona da cidade, é, vocês vão ver que, no início era, era tudo mais ou menos, e aí depois teve a Zona Sul, né, com essa, essa força da Rocinha, e depois a Zona Norte, mas a Zona Oeste pegou muito mais ritmo nesse período do que as outras. Então, isso foi interessante, até porque as Olimpíadas aconteceram naquela região, então chamou mais atenção. Se for ver, isso também é um dado muito interessante. No início, vocês vão ver que é, moradores e lideranças comunitárias né, eram citadas bem menos do que no final. Enquanto isso, diminuiu as citações ao governo e à polícia. Então, a gente viu que eles começaram a ouvir mais os moradores e as lideranças ao longo desse processo. Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu identificar de bem mais positivo né? do que outras questões, por exemplo, como os tópicos, que quase sempre era violência e drogas, tá? é, seguido por Olimpíadas, né? que chamou muita atenção nessa época. É, mas, é, se vocês forem ver, a cultura local também e a força das mídias comunitárias também foi interessante, que era um assunto que não era coberto no início e, no final, virou um assunto. As mídias comunitárias do Rio, elas são fora de série, tá é, comparado com outras cidades, outros lugares do mundo. A gente tem uma, uma um ecossistema muito robusto de mídias locais. Precisa de mais, precisa fortalecer, investir mas se comparar com outros lugares, a gente está tá, é bem legal. né Algumas foram citadas de vocês nas salas, eu vi lá o Cidadão, Maré de Notícias, CDD Acontece, é, enfim, são, são várias, e se sua comunidade não tiver, vale muito a pena buscar, ver se tem jovens que, que gostam de escrever ou que gostam de produzir vídeo, vocês podem... Eles podem ter a própria mídia deles, mas eles podem também, por exemplo, participar da rede de comunicadores do Rio Watch. Então, fica aí um convite, tá, gente? Se vocês conhecerem pessoas que querem participar desse universo da comunicação popular, não tem um veículo, podem procurar participar da nossa rede, ok? É, essa matéria, essa parte estava olhando a representação das comunidades é, em e tópicos, né, e... O foco era locais de violência, de drogas, mas também tinha locais com senso de comunidade, fontes de cultura. Inclusive, no finalzinho, começou a aparecer a questão da sustentabilidade. Seria bem legal a gente fazer novamente esse estudo e ver como isso está mudando até hoje. É, agora, em relação aos moradores, é mais positivo no sentido... Sim, basicamente, que a gente viu o maior crescimento na percepção dos moradores como agentes ativos de mudança, de transformação. Então, são os agentes da transformação. Chega nas Olimpíadas, isso estava ultrapassando a questão da renda, que sempre era aquela questão da pobreza. Claro que é importante a questão da desigualdade social e falar da, da, da, da questão da, da econômica, mas é, a imagem que se se dava era que era só miséria. Então era importante também essa mudança, mostrando a agência dos moradores na transformação da sua comunidade. E aí a gente foi vendo também que as matérias foram principalmente negativas ao longo do período, mas que teve uma melhora, uma melhora não, desculpa, ficou mais ou menos igual no período em relação a positivo e negativo, né? mas teve é, um pouco menos neutra em relação né, ao resto. É, enfim, essa informação não é tão, tão relevante. Agora, a gente fez, comparando também entre essas mídias, e foi bem interessante, porque das mil e tantas matérias que a gente olhou, é, uma porção pequenininha era escrita por comunicadores de favela. Por quê? Porque o Guardian contratou alguns comunicadores de favela para fazer matéria nesse período. Aí, esse slide aqui, ele mostra a diferença das coberturas dos escritores de favelas para o resto. Olha assim, vocês estão vendo ali no meio, o escritor de favela colocou 71% das vezes os moradores como agentes ativos da transformação da mudança da comunidade e depois, em segundo lugar, empreendedorismo, tá? bem diferente dos outros veículos que, na média, falaram mais da questão financeira, né? da questão da miséria. É, porcentagem de matérias com cada impressão, isso aqui é geral, é, você vai ver que os escritores de favela, é, 65% das matérias deles colocam de forma neutra, falam coisas boas e coisas ruins que estão acontecendo ali. Bem diferente da mídia geral, né, internacional, que é 46% negativo, né? Escritores de favela era só 12%. Isso mostra a importância de quem é do território falar sobre o território. E aí para vocês saberem, a gente faz um, um, até hoje a gente faz um levantamento anual dessa imprensa internacional através de uma série no Real Watch, onde a gente olha as melhores e piores matérias. Mas eu já adianto que mudou tanto que no primeiro ano que vocês estão vendo aqui só em inglês, tá? Em 2013 é, embaixo aqui à direita, quando a gente começou a fazer essa, essa matéria anual olhando a imprensa internacional, não tinha sequer uma matéria positiva. Aí a matéria era só piores reportagens, não tinha melhores, não existia. Então agora a gente, esse ano inclusive, 2021, tinha tanta matéria, tão pouca matéria ruim mesmo, que a gente resolveu nem dar ibope para elas, ficou só matérias boas. Então, olha essa mudança, né? É, então, finalizando, só para vocês entenderem, a gente atua sobre esse campo desde 2010 por conta da importância da narrativa, da gente perceber que sem a narrativa é, é, mais com nuance reportada pelos moradores, a gente não consegue mudar a, a, a, a comunidade, porque a, a prefeitura sempre vai ter subsídio para remoção, para repressão, na imagem popular, né? É, que são outros materiais que a gente produziu na época para que a imprensa. Alguns de vocês vão lembrar que a gente divulgou, pediu para as lideranças, quem quer falar com a imprensa, a gente fez um mapa, a gente mandou para os jornalistas, para eles falarem com os moradores, né? E a gente também realiza. E aí vocês vão ver o Dom Phillips, que foi falecido, né? Tem um mês, foi hoje. É, foi foi assassinado na Amazônia o jornalista Dom Phillips vocês estão vendo ele nessa foto em cima sentado de camiseta listrada ouvindo a fala do Raul Santiago do coletivo Papo Reto é, no complexo alemão e aí na frente vocês estão vendo outras comunicadores populares e correspondentes internacionais a gente fazia esses encontros antes da pandemia para que os comunicadores das favelas tivessem um espaço para falar diretamente com essas pessoas que, de fato, são os são quem define a percepção global do, das favelas do Rio hoje em dia. É, inclusive, a gente conseguiu que... É, esse foi, na época, o, o correspondente do New York Times. A gente conseguiu que ele colocasse essa pergunta para o público dele no Twitter, no Facebook. Como é que a gente traduz favelas para falar da sua complexidade, da sua vibrância e não focar nelas como slum, que não é o termo correto para traduzir favela, mas infelizmente ainda é usado. Então, slum, para vocês saberem, é uma favela muito precária, é uma favela quando ela começa, é uma favela onde os moradores querem sair dali, porque ali não é o um lugar para se morar. Mas quando a favela se consolida, já muda essa percepção, os moradores querem investimento, querem permanecer. Como a Tânia colocou, como pessoas colocaram aqui, gostam e querem ficar ali, no seu território, onde tem suas raízes. Então, ele estava buscando isso. Tá? E, por final, a gente tem algumas séries, ano, ano passado, anti antirracismo, justiça climática, e esse ano a gente vai iniciar, mês que vem, no Young Watch, é, séries de, de justiça climática, de democracia... É de quebra, Democracia, eleições, uma série sobre direito à moradia, uma série de direitos humanos, então se vocês conhecerem jovens ou vocês mesmos querem participar, é, procurem a gente, tá? Finalmente, aqui que eu queria chegar nas dicas, tá? É, no período, desculpa se a leitura tá ruim, depois a gente passa esse conteúdo para vocês de outra forma, tá? Mas é, no período pré-olímpico, quando a gente estava trabalhando muito essa questão da narrativa, a gente estava botando em contato é, moradores e lideranças com a imprensa, a gente deu essas dicas para as pessoas para tentar prevenir algumas das coisas que foram relatadas aqui hoje. Com certeza não só, são só essas dicas e trouxeram outras, por exemplo, o Careca já tinha uma outra visão de contar histórias diferentes para as mídias diferentes, outras coisas que a gente não está não aqui nessa lista. Mas eu queria passar isso para vocês, para a gente discutir em seguida, tá bom? É, primeiro, ok? É, primeira dica, tenha total clareza de qual é a sua pauta e qual é o seu objetivo em focar nela. Por exemplo, uma, um, um jornalista pode entrar em contato com você sobre algo que você não quer falar, você não tem obrigação de dar seu tempo para essa pessoa, o seu tempo você vai dar se você sentir que o seu objetivo vai ser alcançado através daquele, daquela matéria, não é para fazer favor para eles não, eles podem buscar outra pauta, né se isso for bom para vocês, então é bom para vocês se vocês têm uma pauta que vocês querem algum objetivo ali, o Otávio falou, o objetivo dele era conseguir renda para a comunidade, é que pudesse vender os produtos, receber as pessoas ali no turismo ecológico. E ele falou que já está conseguindo um pouco isso graças à, à, à imprensa. Beleza, é para isso que serve. Né? Eu acho que foi a Nil que comentou que, que a imprensa ajudou para conseguir algumas cestas básicas e tal na pandemia. Então, assim, tem que ter um objetivo. Só que não é só ter esse objetivo e essa pauta já definida antes, é focar nela, seja ou não a pergunta do jornalista. Então, o jornalista chega para você ele faz uma pergunta desligada do que você quer falar, a não ser que essa pergunta vá acrescentar, né? e você vai responder porque é ah, mais uma informação que vai subsidiar o seu foco. Ok, mas se vai desviar ou vai ser contraproducente, você não tem, res nem, não tem que responder. Você pode voltar e bater na mesma tecla, tá? É, e antes do encontro é bom pensar três frases assim tem vários de vocês já têm isso chega com né a gente fica assim arrepiado com é, a inspiração que vocês trazem nas suas falas então assim é pensar o que é que eu quero transmitir né é, e aí falar usar falar várias vezes às vezes na entrevista Outra coisa, é bom ter dado. Se tiver um dado, né, você vai falar sobre como a água está afetando os moradores ali. Mas é bom também ter um dado sobre é, a, o acesso. Ou, Enfim, o dado não é o foco. O foco é o emocional. Inclusive, já é mais do que mostrado que o que faz as pessoas mudarem de opinião é quando a emoção dela é... É, é, ela se sente emocionada de alguma forma, alguma emoção surge ali para ela. Então, dado raramente traz emoção. O que o dado traz é uma uma justificativa racional para aquela emoção. Então, ele vai acrescentando também. E, e aí volta com a questão mesmo das histórias. né é Corroborar esses argumentos com histórias. E, no ideal, ter moradores ali presentes também para entrevista que corroborem essa história. E, se for possível, moradores diferentes de você né? tentar é, ter pessoas diferentes é, para ter vozes diferentes ali, de famílias diferentes, com histórias diferentes na comunidade. Vila Autódromo tinha isso de uma forma incrível, tinha várias lideranças é, que lutaram contra a remoção lá, cada uma com uma, uma vivência, com uma bagagem, que ajudava muito a gerar essa visibilidade, porque eram muito evocativas. Infelizmente, não conseguiram permanecer no território todos, né? mas, enfim, a gente conhece bem a história da Vila. É. E aí, importante, eu acho que todo mundo sabe disso, né? mas ter consciência que a maioria das matérias são estigmatizantes, então tentar focar em outras questões que não vão gerar mais estigma. Eu ouvi mais uma liderança falar isso. Ok, a gente tem problema aqui, mas quando eu recebo as pessoas, eu prefiro focar enfim, em outros assuntos, né? É, não os que geram mais estigma. E aí, para completar, a gente vai voltar aqui para vocês falarem o que vocês acham de tudo isso e a gente ouvir, enfim, o que está certo, o que está errado, como fazer. Né? Durante a entrevista, fale só dos assuntos que você quer chamar atenção, né? É, não responde diretamente as perguntas que não são produtivas para você. O que acontece? Às vezes a pessoa vai... A imprensa chega com as perguntas deles, eles vão falando, você vai respondendo, né? Porque são... Enfim, somos pessoas generosas aqui em rede, né? A gente quer compartilhar. Só que a gente vai falando e eles vão puxar dali uma coisa que talvez nem seja bom ser divulgado ou não seja bom para o nosso projeto. Então é importante a gente só falar aquilo que a gente quer, ou falar para o jornalista na hora, vocês sempre podem fazer isso, vocês podem falar, aquilo que eu acabei de falar, eu não quero que saia, ok? E eles vão confirmar, vocês podem na hora censurar um pouco, falar, ó, oh, eu vou compartilhar com você, mas isso é em off, então assim, vocês podem também ter isso, mas é importante ter esse cuidado. É, também apresentar, como eu falei, outros moradores, né? E prestando atenção para promover equidade nessa né, diversidade, nessas caras, nas pessoas, nas vozes que vão estar ali. É, se você for falar de falta de serviço, né, negligência de Estado, leve o jornalista para ver aquilo, para documentar aquilo, para tirar foto, para vivenciar aquela realidade. E se quiser mostrar qualidades da comunidade ou dos moradores, leve para conhecer também, é importante que eles vejam, né? A gente não está falando aqui hoje sobre como fazer um release, como chamar a imprensa, mas é, é um outro conhecimento que a gente pode estar tá compartilhando a qualquer momento, ou nos procurem, tá bom? E por final, e aí isso é importante, né? A gente teve alguns casos relatados aqui hoje, que jornalista acaba não mandando matéria para vocês, né? Às vezes a gente pede e eles não mandam mas é importante tentar pedir e que eles se comprometam com essa etapa, senão você não vai ter esse material. E, na verdade, pode ser que alguém veja do nada e entre em contato com vocês, como foi relatado aqui, né, que aconteceu com alguns projetos. Mas, tipicamente, quem mais vai fazer uso dessa matéria é o projeto. Vocês vão mandar esse material para os apoiadores, vocês vão mandar esse material, vocês vão divulgar nas suas redes, Vão trazer mais segurança para o projeto, né? E, e é isso. Então, é importante vocês terem o link e aproveitar esse link na hora que sair para divulgar. Desde que seja uma matéria boa, senão, infelizmente, às vezes perde, guarda o link e não divulga para ninguém, né? Se a matéria for contraproducente, também não é bom divulgar. Tá, gente? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria muito ouvir.